sou o Gabriel Jordan, do há um tempinho atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal que chamou um pouco a atenção de vocês que era um vídeo onde eu fiz um compilado de makes que eu não compraria novamente e eu expliquei todos os motivos pelos quais eu não compraria de novo aqueles determinados produtos e no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente o contrário do que eu fiz lá naquele vídeo eu fiz um compilado de makes que valeram muito a pena e que eu já comprei e recompro sempre vou explicar o que mais me cativou nessas maquiagens que eu separei aqui nessa bandeja e o que me faria comprar elas novamente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 Enfim, gente, assim como no vídeo passado, esse vídeo não vai ter nenhuma ordem em particular dos produtos. Não vou começar dos produtos que eu mais amo, até os que eu menos amo, tá? Aqui simplesmente estão vários produtos que eu separei e que eu compraria novamente. E vou explicar pra vocês os motivos. Eu posso soar como um disco arranhado nesse vídeo também, porque muitos dos produtos que estão aqui, que eu separei, são produtos que eu uso muito e que eu amo bastante, né? Que eu tô sempre recomprando. Então chega de falação, bora logo pra esses produtos. Bom, gente, eu vou começar com o meu pó favorito. <risos> Se você assistiu vídeo passado, onde eu mostrei produtos que eu não compraria novamente, eu cheguei a mencionar que esse aqui era o meu pó favorito, e tem um pó dessa marca aqui que eu não usaria de novo, de jeito nenhum e não compraria, mas esse aqui é o Micro Finish Powder, o pó translúcido da Playboy, eu gosto bastante essa aqui é a nova embalagem dele, você pode reconhecer ele da embalagenzinha antiga, mas é o mesmo produto ainda eu uso esse pó, tem mais ou menos uns dois anos e eu vivo recomprando ele, porque eu acho a fórmula fina, eu acho uma fórmula macia eu acho fácil de aplicar, ele não acumula nas linhas finas, esse aqui é excelente ele faz um trabalho esplêndido na minha maquiagem. Por isso, tô sempre recomprando ele, tô sempre usando aqui nas maquiagens do canal. Esse aqui eu acho que é um dos discos mais arranhados que vocês devem me ouvir falar. <risos> Falando em outro disco arranhado, eu não preciso nem dizer pra vocês o quanto eu sou viciado nos corretivos de alta cobertura de Natura, né, gente? Aqui em minhas mãos eu tenho várias unidades do corretivo de alta cobertura da linha Natura Aquarela. Alguns meses atrás, essa linha foi encerrada pela Natura, porém, esse produto não deixou de existir. Hoje em dia, você encontra ele na linha Natura Una, é o mesmo nome ainda corretivo de alta cobertura, é a mesma fórmula tem as mesmas cores, eu uso a cor claro 20 e eu tenho um monte de unidades aqui em casa, eu tô sempre recomprando, sempre pedindo, esse produto não é uma novidade em nenhum aspecto há anos atrás ele já era popular e até hoje ele continua me prestando um serviço bem bom, eu consigo uma alta cobertura com ele, eu consigo um acabamento suave, eu não acho ele seco demais, o que eu não curto, mas ele também não é hidratante demais, o que é algo que pode atrapalhar a minha maquiagem, amo e uso até hoje, mesmo depois de ter trocado de linha, que agora tá na linha Una outro corretivo sensacional que eu já recomprei algumas vezes, eu não uso ele já faz um tempo, mas eu já recomprei várias vezes e sinceramente, se eu visse de novo na loja de make e tal, em alguma revendedora eu super compraria, que é o BT Multicover de Bruna Tavares eu acho, esses corretivos até semelhantes em certos aspectos, eu acho que ambos deixam uma textura semelhante nesse quesito de não serem nem hidratantes demais e nem ressecados demais, sabe muito mate, eu não curto, de entregar em alta cobertura em poucas camadas. Eu acho que o BT Multicover até mais um pouquinho. E algo que eu curto bastante no BT Multicover é a embalagem, porque vem muito produto aqui dentro, gente demora muito a acabar. E eu uso muito corretivo, né gente? Falando de bases, tem o que a base matte de alta cobertura de Tracta, que não é uma base que eu uso muito recorrentemente, mas de vez em quando eu uso. E é uma base que eu gosto muito e essa base divide muito opiniões na internet. Tem quem ame com todas as forças e defenda com unhas e dentes. Tem quem eu essa base e não usaria ela de jeito nenhum. Eu sinceramente gosto dessa base, eu vivo recomprando ela. Eu acho uma base extremamente prática para fazer maquiagem artística, para fazer maquiagem drag. Eu consigo esconder as minhas sobrancelhas sem precisar fazer aquela patifaria toda de cancelar com um pigmento laranja e depois, selar e depois passar a base. Ai, gente, quem tem tempo para isso, sabe? Me poupe! E só para vocês terem uma noção, a minha pele é clara e o pigmento dos pelos da minha sobrancelha, né? E do meu corpo inteiro, né? Cabelo e tal, são bem escuros. Então era um rolê. É enorme pra eu cancelar o pigmento da minha sobrancelha e poder desenhar outra em outro lugar. E com essa base da Tracta que eu não tenho dificuldade alguma. Com pouquíssimo produto e em pouquíssimo tempo eu já escondo a minha sobrancelha. Ela também já me fornece uma cobertura bem alta. Eu gosto de sempre ter na minha coleção um tom mais claro, um do meu tom e um mais escuro. Dessa forma eu já consigo fazer a minha pele inteira de alta cobertura. Se tiver fazendo uma make drag, se tiver fazendo uma make artística. Mas se algum dia eu estiver fazendo uma make casual ou social e eu quiser uma full face mesmo assim de 100% de cobertura, eu posso tranquilamente. Usar a base da minha cor. E eu gosto bastante dessa base. Eu acho que a primeira vez que eu testei essa base foi há uns 3 anos atrás, gente. Faz muito tempo. E até hoje vale a pena pra mim comprar ela pela praticidade e pela taxa de cobertura dela, que é um clique. Bom, outro produto que eu recombro bastante é a minha base favorita, né, gente? Muitos de vocês me perguntam qual é a minha base favorita. E é a BD Skin, de linha Bruna Tavares. Desde o lançamento dessa base aqui, eu venho usando bastante ela. E cada vez mais eu consigo gostar mais ainda dessa base. Eu tô sempre recomprando essa base aqui porque que ela tem uma fórmula que me agrada bastante. Temos aqui uma base que eu já critiquei horrores e que eu continuo usando e continuo comprando. É a Perfect Base Matte HD de Boca Rosa. Assim como a base de Bruna Tavares, eu também tenho resenha aqui no canal falando dessa base, tem comparativo entre elas. Gente, tem muito conteúdo. O que você quiser procurar de resenha, digita aí resenha. O nome do produto e é Gabriel Jordan, que se eu mencionei, provavelmente tem resenha no canal. A base da Boca Rosa tem inúmeros defeitos que eu já citei anteriormente aqui no canal. Embalagem, transparência com consumo me deu em relação à mudança de fórmula, cartela de cores, enfim, mas se você tiver a sua cartela de cores disponível e se você se importar apenas com a performance do produto, né, se a base é boa mesmo gente, a base é boa, né, eu gosto bastante da base da boca rosa, inclusive estou usando aqui hoje, e eu estou achando a minha pele bem bonita assim como vocês podem ver, olha tem um frasco aqui já seco eu acho que esse aqui já deve ser o meu quinto tubo dessa base, e eu tenho um outro aqui que tá bem cheio ainda, que é o sexto, é uma base que de fato não dá pra fechar os olhos e dizer que ela é perfeita, né, olha aí, outra coisa. Brasil com o nome, né, gente? Perfect base mate, aquelas. Não dá para eu dizer que ela é uma base perfeita e que ela não tem nenhum defeito, mas eu também não vou dizer que a base é ruim, porque a base não é ruim, gente. A base é muito boa. Eu vivo usando, eu vivo comprando de novo. Na hora que essas minhas aqui acabarem, muito provavelmente eu vou comprar outra de novo. Se você quiser se aprofundar mais sobre essas bases que eu tô mostrando no vídeo, eu vou deixar linkado nos cards e também os links na descrição de vídeos que possam interessar você. Vamos para iluminador. Gente, só restou um iluminador de um monte que eu falo para vocês, acho que desde que eu comecei o meu canal, desde 2019, que é o iluminador 2 Glow da Ruby Rose. Se você me acompanha aqui no canal, não precisa nem ser de muitos anos atrás ou até de alguns meses pra cá. Você provavelmente já me viu usando esse iluminador alguma vez aqui no canal. Esse aqui é o único que restou na minha coleção de tanto que eu uso, porque na verdade esse aqui é a cor que eu menos usava, né? Que é o Pretty, que é o mais rosadinho e tal. Mas eu já usei vários desses iluminadores. Eu acho que eu já atravessei por uns 6 ou 7 potinhos desses aqui. Tem um efeito que tem a capacidade de ir construindo, né? Se você aplicar menos, ele te dá um efeito mais natural. Se você for aplicando mais, ele te dá um efeito mais power é um iluminador bem baratinho, com uma cartela de cores bem interessante até se eu não me engano, tem seis variações de cores assim como vários produtos que eu tô mostrando aqui nesse vídeo isso aqui é um lançamento antiquíssimo, antiquíssimo, antiquíssimo gente, eu já tive essa dúvida gramatical antes aqui no canal e eu não confirmei ainda, hein? tô precisando estudar mais gramática é um produto bem antigo e funciona muito bem, né? A Ruby Rose já deve ter lançado um bilhão de outros iluminadores depois dele. Mas eu sei que eu gosto bastante desse aí e super compraria novamente. Uma descoberta mais recente que eu também estou usando hoje é o pó iluminador HD de Ricoste. A Ricoste é uma marca que já se apresentou de maneira bem feia aqui no canal. Já testei uns produtos deles que conseguiram ser sim, os piores da categoria, gente. Uma base e um primer que, por Deus, era um ultraje pra quem comprasse aqui. Ali. porém eles se redimiram comigo né, tô mais curioso pra testar os produtos da Ricote novamente depois desse iluminador aqui, esse iluminador é muito bonito eu mostrei ele num vídeo de comprinhas pra vocês, se eu não me engano no último que foi ao ar aqui no canal e gente, ele tem um brilho bem fininho, não sei se vai focar né, porque eu sou muito linda gente a câmera só quer saber de mim, nossa gente, será que eu sou burra? não sei mexer na minha câmera esse negócio de gravar em 4k é muito difícil, gente enfim, olha o brilho dele é um rosadinho meio dourado bem fininho, maravilhoso que brilha muito já aviso logo que ele é um iluminador extremamente fininho e bem soltinho, né tem que tomar aquele cuidado se você estiver fazendo a sua maquiagem já com a pele pronta ou já vestida, né com um look preto, principalmente o tô hoje. porém, é um iluminador muito interessante que dá um efeito bem power, né eu até dei uma atenuada passando um pincelzinho de blush por cima, né pra dar uma enfraquecida, mas deixa e definitivamente ele dá aquele efeito power, power, power mesmo gente, acabei de perceber que não selecionei um produto de contorno que eu compraria novamente inclusive tem um que eu amo e que eu já usei tanto que acabou todos os que eu tinha aqui na minha coleção mas vou recomendar mesmo assim, que é o BT Contour de Bruna Tavares aquele redondinho, né? ele até mudou de embalagem um tempinho atrás fórmula fininha, nunca manchou a minha maquiagem fácil de espalhar, fácil de esfumar. super recomendo gente, só uma pausa no meio de todas essas recomendações maravilhosas de maquiagem Maquiagem, pra dar um lembrete pra vocês se você ainda não está inscrito aqui no canal se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificações pra você receber os meus vídeos aproveita e deixa o seu like aí embaixo pro youtube entender que você tá gostando desse vídeo e também comenta aí embaixo o que, que você tá achando quais dessas recomendações aqui você já testou se você gostou se você teve uma opinião diferente deixa a sua opinião aí embaixo tenho aqui um produto de quem disse berenice que é o volume, alonga, curva e define é a máscara divina que a minha única crítica é o nome dessa máscara, que eu não sei quem foi que deu o nome dessa máscara pra dar um nome tão grande. Volume, alonga, curva, define, máscara divina. Dava só máscara divina. Máscara divina, quem disse Berenice. Ou então, máscara divina, que é DB, entendeu? Encurta esse nome, quem disse Berenice, pelo amor de Deus! Tem mais nem fôlego pra falar depois desse nome enfim, a fórmula é sensacional eu na verdade não tive a oportunidade de recomprar esse produto ainda eu só comprei uma vez e o meu ainda não acabou mas eu vou recomprar assim que acabar porque eu achei o aplicador incrível, gente deixa os cílios super definidinhos e é o que eu procuro no máscara de cílios, né? que deixa os cílios definidos, pretos e sequinhos definitivamente eu compraria novamente outra máscara que eu compraria novamente é a Supreme Oil de Avon há uns meses atrás eu comprei várias makes da Avon inclusive comprei uma outra deles que é a super à prova da água, que de vez em quando eu uso eu gosto bastante das duas, mas eu super compraria de novo a Supreme Oil. Essa máscara promete conter óleos que nutrem os seus cílios enquanto você está usando. Gente, eu não fiz um estudo de caso em cima da máscara de cílios, né? Não sei se hidratou, se nutriu os meus cílios e tal. Mas eu sei que eu gosto bastante porque, novamente, ela deixa os meus cílios definidinhos sequinhos, bonitos e pretinhos super rápidos. o aplicador dela não é tão pequenininho quanto o da QDB porém também é pequenininho, né? é bem legal e eu gosto dela porque ela não é a prova d'água isso aí, gente, é igual... Né? cada um tem o seu, todo mundo vai ter uma preferência diferente nessa hora tem gente que vive por máscara à prova d'água eu não, eu prefiro uma máscara que não é à prova d'água né gente, então a Supreme Oil ganha mais pontos justamente por não ser à prova d'água pra mim porém as duas são sensacionais e deixam um efeito parecido mas eu prefiro a Supreme Oil sou fanboy da Supreme Oil vou fazer aqui uma recomendação de outro produto que eu descobri muito recentemente tô falando das colas de cílios da Macrilan a Macrilan é uma marca que eu já costumo consumir bastante, né? Os acessórios de maquiagens deles. Consumo muitos pincéis, esponjinhas, que inclusive é uma das recomendações que eu vou fazer já já aqui nesse vídeo. Mas cola de cílios era algo que eu nunca tinha testado deles. Inclusive, eu só comprei porque a minha favorita, que eu vou recomendar em espírito, né? Porque ela não está aqui fisicamente, não estava disponível em nenhum lugar que eu tava tentando comprar, né? Mas é essa cola para cílios postiços aqui da Macrylan, da caixinha branquinha. Ela promete ser transparente e a prova dá. Água. Confesso que eu ainda não testei essa questão da hipermeabilidade, né? Dessa cola aqui. Não sei se ela é a da prova d'água de fato. Mas ela seca bem transparentezinha, ela segura os meus cílios no lugar por bastante tempo. E eu tenho gostado dela justamente por ela ser tão parecida com a minha cola favorita, né? Oficial. Que eu não tô com ela disponível aqui, porque todas as minhas acabaram. Cola de cílio é uma coisa que eu uso bastante, gente. Então, adorei descobrir essa cola para cílios postiços aqui da Macrilan. para quem quiser saber qual é a minha cola de cílios favorita oficialmente, é a Super Stronghold Kiss New York inclusive foi a primeira cola de cílios que eu comprei na minha vida e amei tanto ela em comparação com outras que ela ficou sendo a minha favorita real oficial e pra quem quiser saber, gente normalmente na da Kiss New York eu pago uns 25, 27 reais essa aqui eu paguei 11,50 em cada então assim, né meninas, opções as duas têm um efeito bem parecido mas independentemente de qual eu visse nas lojas eu compraria novamente as duas, recomendo já que eu já dei um spoiler, né de que eu ia recomendar essa esponja aqui vou mostrar mostrar pra vocês a esponjinha de microfibra da Macrilan. Tô mostrando a única que ainda restou aqui dentro de uma caixinha bonitinha, só pra vocês verem como é que ela é, né? Porque as minhas outras, ó, tudo usada, entendeu? Que eu uso sempre, uso mesmo. Mas eu gosto bastante dessa esponjinha de microfibra aqui da Macrilan, justamente por ela ser de microfibra, né? Eu acho mais divertido fazer a minha maquiagem e aplicar a base os produtos de pele com esponjas de microfibra. Não me perguntem o porquê, mas eu acho que fica um efeito interessante. Eu acho que a pele vai absorvendo a make de um jeito mais. Mais rápido e mais bonito, não sei explicar, gente. Mas o legal dessa esponjinha de microfibra em comparação com outras que eu já testei é que quando ela vai se acabando, né? Ela vai se desfazendo, a microfibra não sai junto com a esponja. Então ela vira uma esponjinha comum, funcional mesmo. Depois que a camada de microfibra sai, ela vira uma esponjinha normal. Ao contrário de outras esponjas de outras marcas que, pelo menos, eu já tive a oportunidade de testar, né? Isso não é regra. Mas às vezes, quando a microfibra vai saindo, acaba saindo pedacinhos da esponja junto e a esponja fica inutilizável, né? essa aqui definitivamente é uma das minhas esponjinhas favoritas eu acho que junto com a BT Blender de Bruna Tavares e falando em Bruna Tavares, né já que eu tô falando tanto dela nesse vídeo aqui já vou pra o próximo que eu uso tanto que eu nem tô com todas as cores que eu tenho aqui, gente que eu já fui perder os outros aqui <risos> que é o BT Velvet gente, o BT Velvet é um produto que às vezes causa confusão nas pessoas né? nem todo mundo entende muito bem pra que que ele é mas ele é ao mesmo tempo um primer pra sombras convencionais e também é uma sombra líquida. Você pode usar a cor correspondente pra fazer uma base líquida antes de aplicar a sua sombra em pó ou você pode usar ele sozinho como uma sombra eu particularmente prefiro usar sozinho como uma sombra, né? Exceto quando eu tô fazendo um look muito elaborado com vários tons da mesma cor, né? Se eu não me engano, eu tenho mais da metade das cores de tanto que eu curto. O preto e o branco eu acho essencial. Os coloridos eu tô sempre testando novos e sempre ansioso pra quando a Bruna vai lançar mais. Meu único problema com o BT Velvet, na verdade é com um em particular, né? Que foi essa unidade aqui que infelizmente o aplicador quebrou, gente, e acabou ficando meio inutilizado. Isso aconteceu inclusive num vídeo. Eu recebi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que tinha acontecido a mesma coisa com o BT Velvet delas, mas no caso isso não foi regra comigo, né, gente? Aconteceu com um entre vários dos que eu já adquiri. E como a fórmula é tão boa, sendo bem sincero, eu acho que isso não seria um empecilho pra mim, sabe? Eu acho que eu continuaria sim comprando o BT Velvet, até porque é tão útil, né, gente? Eu não consigo mais me ver fazendo certos tipos de looks sem uma sombra líquida, e aí as líquidas de Bruna Tavares são muito boas. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma paleta de sombras que é algo que raramente eu compro novamente. Eu posso comprar várias vezes uma mesma paleta de sombras num lançamento ou então quando eu compro pela primeira vez, mas é a coisa mais difícil do mundo eu voltar numa loja e comprar novamente uma paleta, porque ela acabou. Mas eu já fiz isso uma vez e é essa paleta que eu vou mostrar para vocês. A paleta de sombras mates de 18 cores da Ludurana. Essa paleta foi lançada em 2019. Se eu não me engano, eu tenho uma resenha exclusiva dela aqui no canal por favor gente não assistam que aquele vídeo é extremamente antigo mas eu já recomprei essa paleta aqui, na verdade isso aqui é a minha segunda paleta dessas e essa paleta não tem nada de extraordinário porém na época que ela foi lançada ela tinha, ela tinha apenas fórmulas mate, muito bem feitas com uma cartela de cores relativamente interessante que dava de você aproveitar bastante coisa foi a partir dessa paleta aqui inclusive, que eu comprei essa paleta da Lodurana, essa paleta da Lodurana essa paleta aqui da Lodurana essa, essa aqui e essa entendeu? Nada disso aqui é recebido, entendeu? A Lodurana nem deve tá saber que eu existo, mas foi a partir dessa criação aqui, né, que eu conheci a marca e fui investindo nos produtos deles comprei pela segunda vez e quem sabe se algum dia, né, eu terminar de usar essa paleta aqui, o que eu duvido um pouco, eu comprei uma terceira vez. Então é isso, pessoal esse foi o meu compilado de makes que eu compraria novamente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que as minhas recomendações tenham sido de alguma forma relevantes pra vocês né, se você gostou desse vídeo vai deixando o seu like aí embaixo e se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir em trd no Instagram, Twitter e TikTok pra acompanhar todas as minhas maquiagens, meus vídeos, as minhas dicas, as minhas unhas, challenges, stories e outras coisas sensacionais que eu compartilho com vocês. Especialmente no Instagram e no TikTok, gente. Tudo em arrobahtrd, corre lá pra conferir. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, né, gente? Isso é muito, muito, muito importante, tanto pro desempenho do vídeo quanto pro.